Oi. Chama, chama teu pessoal aí porque nós temos muita coisa grave, realmente grave, para comentar com vocês. É o Brasil que está em jogo. Né? Chama teu pessoal aí que daqui a pouquinho nós estamos de volta. Oi, gente. Bom dia. Boa tarde, boa noite Nós estamos gravando ao vivo, mas como esse vídeo fica lá no, no YouTube Vocês podem ver a qualquer hora Se inscreva lá no nosso YouTube né? Porque todo dia a gente está colocando um, um filme novo, uma gravação nova né? Siga a, a gente no, no perfil do, do Instagram Estamos lá no Instagram. Siga no nosso Twitter. Você pode seguir a gente no Twitter. As notícias mais importantes a gente coloca lá para você saber né, o que é que nós estamos pensando sobre o que está acontecendo aí. Né? Corra aí, avisa com a tua gente que nós estamos saindo daqui a pouco para comentar. As principais notícias da semana, do dia né? no, no Facebook né? Siga a gente, chama teus amigos aí para ver a gente Hoje eu estou sozinho aqui Porque a, a nossa editora A Vanessa Martina Tá na ECA USP Fazendo uma prova de, de mestrado lá Então vocês têm que me aguentar sozinhos Veja o seguinte Vocês precisam nos apoiar né? Diálogos do Sul É uma revista alternativa Cuja única fonte de sustentação Que ela tem São seus leitores Assim que se faz uma mídia independente nós não recebemos recurso de, de lugar nenhum. Né? O único recurso que nós temos são dos leitores que acreditam no nosso jornalismo e querem que nós prossigamos né, com essa performance, né, com esse desempenho de denúncias, de colocar os fatos. A verdade dos fatos né? Colocar os fatos como eles são Sem ter diversação né? Porque O que está predominando na, na mídia de hoje São mentiras ou fatos Desconstituídos de contexto Que você não entende nada né? Um fato Destituído de contexto É apenas um fato né? quando um fato constituído no contexto, né, ele, é, ele é uma realidade né, transformadora para o bem ou para o mal. Mas todo fato tem que ser contextualizado, desde a sua origem. E o que é para nós algo muito importante, né? É saber o que está por trás, o que move esses fatos Quais os interesses por trás desses fatos Então para continuar fazendo esse tipo de jornalismo Nós somos do apoio de vocês né? A campanha da Catarse está aí né? Também pelo Paypal vocês podem nos apoiar Ou diretamente na nossa conta bancária tudo isso está bem explicadinho no site Mas a verdade é a seguinte Nós precisamos de você Que é amigo nosso né, Que apoia esse nosso jornalismo Precisamos do seu apoio É isso Que travês, né? Rindo, mas a, a, a coisa é séria Você vê o, o manchetes nos jornais aí o Guedes prometeu liberar recurso para governos de Estado e governos municipais, né, se exigindo que eles privatizem o gás. Pensa que absurdo. Isso é uma chantagem. Uma chantagem absurda. Para liberar recurso para os Estados e municípios. E tem pelo menos um, uns 18 estados que estão quebrados, necessitando de recursos para pagar salário dos funcionários. Tem uma universidade que está sem, que os professores estão sem receber. E esse senhor Guedes exige para liberar recursos aos estados né, que privatizem o gasto. Né? E, e como o, o gás de rua é distribuído e, em muitos casos, é, não pelo Estado, mas pelo próprio município, né? para dar recurso para o município, o município tem que privatizar o gás. Essa turma. Onde é que eles pensam que estão? Né? É, é Dom João VI, <risos> que faz o, o que quiser em benefício das empresas eh, do reino e o povo que se lixe? Que isso? <risos> o gás, hoje, oh, gente, gás é serviço público essencial. Você, eh, ou de botijão, ou o gás encanado, o gás que a gente chama gás de rua, né, é tão necessário quanto a água, né? O fornecimento de água, fornecimento de luz. Uma casa não funciona sem gás. Uma indústria, muitas das indústrias, não funcionam sem gás. Então como que ele quer, né? exige que o Estado privatize o gás? Poxa! É, é, é, é, eles querem privatizar tudo. Aliás, o, o próprio Guedes disse nos Estados Unidos, né? Está tudo à venda, inclusive o palácio. O palácio do governo também está à venda. Mas olha, o gás, a água, são coisas vitais. Né? Assim como o teto, né? a educação, a saúde, são coisas essenciais para a vida. Não são mercadorias, são direitos. Né? você ter o gás, você ter água, né? você ter luz, você ter uma habitação saudável, é direito fundamental, faz parte dos direitos fundamentais do ser humano. Não pode exigir que se privatize. Veja, o neoliberalismo, gente parecida com... O, o, o, o Paulo Guedes Eu fico com raiva De chamar ele de Paulo Porque eu também me chamo Paulo <risos> O Guedes Lá na Bolívia O correspondente ao Guedes Na Bolívia se chama Goni O Goni ele nem sabia falar espanhol Ele falava mais inglês do que espanhol E falava sotaque, eh, espanhol com sotaque inglês Porque foi formado lá né, do, eh, eh, em Chicago né, na, na Universidade eh, Mãe do Neoliberalismo Pois é, o cone privatizou a água né, E quem comprou ah, o fornecimento da água, foi uma empresa estatal, veja só, porque na França a água não é privatizada, a água é estatal. A empresa estatal francesa foi lá explorar a, o povo boliviano, vendendo a água, que é um bem vital para a saúde pública. Digo, água é saúde, não se esqueçam disso, né? Que água é saúde. A água não pode ser é, encarada né, como um produto para dar lucro para as transnacionais. Como a, é o caso do gás também. Né. Gás é um produto vital. Ele está tão caro depois que o neoliberalismo tomou conta da Petrobras você que está aí me assistindo sabe que o gás ficou caro demais. Tem muita gente cozinhando com lenha né, ou com carvão que sai mais barato que gás. Que São dois produtos, poluentes e predadores. Você, para fazer lenha e carvão, tem que desmatar. Né? Então, é, é, é, tem triplo efeito negativo você cozinhar com lenha e carvão. Então, o gás é fundamental, é essencial. Mas voltando, voltando a, ao caso da Bolívia, para vocês entenderem, né? A, a, o preço da água sumi, a, subiu, evidentemente, e isso gerou uma grande revolta popular, né? que começou no, em El Alto, que é o um município que fica onde fica o aeroporto internacional de La Paz, e que é um bairro operário muito densamente povoado. Ali começou a revolta em função do aumento do preço d'água. Aí isso foi é, para Cochabamba. E resumindo a história, resumindo a história, o culminou com a eleição do Evo Morales, que reestatizou todos os serviços públicos e, e reestatizou, ou seja, nacionalizou os recursos naturais, como o petróleo, né, o gás, a água. Vocês querem o que aqui? Vocês querem um Evo Morales? Porque, olha, o povo não vai aguentar, já não está aguentando o preço do gás, agora vai subir mais, porque nenhuma empresa privada, nenhuma empresa privada e muito menos uma empresa transnacional né, vai assumir né, um, um encargo desse né, sem ganhar dinheiro. E essas transnacionais têm ações que são vendidas na Bolsa de Nova York, Tóquio, Londres. Então tem que dar lucro para os acionistas. Então esse negócio que ele está dizendo que vai privatizar o gás para baixar o preço é mentira das grandes. Em lugar nenhum do mundo, empresa privada baixa preço de alguma coisa. Veja como é que está aí o preço da gasolina. Né? Por quê? Porque a Petrobras deixou de ser uma empresa pública. Né? Quem manda na Petrobras hoje é o capital financeiro. Né? São os, os acionistas de Nova York, Londres, que querem que o preço do petróleo, que é extraído por reais, com dinheiro nacional, mas eles querem que a gasolina seja vendida a preço de gasolina internacional extraída com dólar, paga com dólar. Isso é um absurdo. Essa dolarização da, da economia é outro absurdo, é outra coisa que fere a soberania nacional. Explicando melhor porque eu digo que isso é uma chantagem, né? é, é porque fere a Constituição. Esquecem que o Brasil é uma república federativa Esquecem disso Está lá na Constituição A União tem obrigação de repassar os recursos Para os estados e para os municípios A União tem obrigação de repassar os recursos Venham eles lá de onde venham tem a obrigação de repassar para os estados e para os municípios. Assim, assim diz a Constituição. O Estado, né, a União, e o governo federal, a gente diz. Isso é uma federação. Os recursos têm que ser passados obrigatoriamente para os estados. Tem que exigir nada, não. Tem que exigir que o Estado... Privatize como eles estão fazendo. Né? Estão exigindo que o Estado privatize tudo, que os Estados privatizem tudo. Não é só o gás, não. Eles querem que os Estados privatizem tudo, até a educação, tipo, a saúde, tudo. Eles querem que os Estados privatizem. Essa é a loucura deles. Né? E, e, e, para mim, até fica difícil Compreender como pode haver gente assim tão insensata, tão fora da, da, da realidade. Anotem, né? a Constituição está sendo desobedecida. Né? A União não tem poder nem direito de exigir que os Estados privatizem para receber recursos, como eles estão fazendo. Anotem bem isso e protestem, gente Eles estão se achando impunes Eles estão se achando donos do mundo Fazem o que bem entendem Sabe por quê? Porque não há reação Simplesmente por isso Não há reação Eles continuam tripudiando Sobre as nossas cabeças Sobre as nossas consciências O que é muito pior Mas está aí se vocês concordam comigo, mandem um sinal. Né? De que gás, água, né? luz não podem ser entregues para acionistas estrangeiros. Se vocês estão de acordo comigo, sinalizem. Né? Vamos, vamos, vamos movimentar isso. Chamem seus amigos aí, vamos fazer um grande movimento né, em prol da soberania nacional. Soberania nacional é isso. É o domínio, né, o domínio sobre os centros de decisão do país. É isso que está em jogo. Nós precisamos recuperar né, recuperar o o domínio sobre os centros de decisão do país. Só assim nós poderemos recuperar a soberania. Vamos fazer aí, exigidos políticos, aí a formação de uma grande frente de salvação nacional. Porque o que está em jogo, gente, é isso. É O seu gás é a sua luz, é a sua água, né, que eles querem entregar né, Para maior lucro Maior ganância Daqueles que são Os 1% mais ricos da humanidade Vamos mudar isso aí, gente Vamos mudar Eu conto com vocês E nos ajudem, hein? Nos ajudem porque Para continuar nessa briga Nós precisamos do seu apoio É isso